Amado Senhor a todos meus alunos do, da turma de Teologia Modular do IBICAMP Hoje segunda-feira a nossa a disciplina de introdução ao Novo Testamento 1, Evangelhos Como eu iniciei já na semana passada e nós já vinha tratando sobre essa, essa apêndice a esta disciplina que just, e ao conteúdo programático dessa disciplina, que justamente é uma análise geral né, sobre as parábolas de Jesus. Hoje eu já vou começar a abordar já questões pertinentes a uma própria análise exegética, né, é um comentário mais exegético, mais hermenêutico das parábolas, nos evangelhos sinóticos, do, do verdadeiro sentido de cada parábola, no verdadeiro, é, dentro do arcabouço que elas estão desenvolvidas de temas e assuntos tratados nos evangelhos sinóticos. Tá? Nesse conjunto de parábolas, nos evangelhos sinóticos, nós vamos ter alguns temas que vão incluir doutrina, tá? ensinamentos, é, no sentido doutrinário ética, conselhos familiares, conselhos sociais e confrontos religiosos. Então esse vai ser o sentido norteador desta, dessas parábolas, tá? fundamentador dessas parábolas. Nós vamos começar a tratar também questões referentes a, a um, as, aspectos, como fala até Joaquim Hermias, da, das parábolas tratando no no sentido teológico e no seu sentido peda é, didático pedagógico, tá? Muito bem. As parábolas da, das bodas do cordeiro, né? As parábolas da, das bodas, ela numa, que vai tratar ali Mateus 22 nos versículos 1 a 14 e vai ter correlação delas também em Lucas 14. 16 a 24, nessa parábola Jesus está fazendo um paralelo comparativo entre a entrada e a participação no seu reino tá? com aqueles que são convidados a participar de bodas ou de uma, ou de uma festividade, tá? como é a bodas, nesse caso específico né, de um filho de um rei, tá? de um filho de um nobre. Tá? Então já a parábola da colheita que está retratando a imagem de julgamento relacionada à consumação da salvação, apontando para a colheita espiritual no sentido escatológico, essa já tem um sentido é, diferente ou significado, distinto a, outra, a essa outra parábola. Quando Jesus está tratando é, sobre o, a, o tempo da salvação, Nessas duas parábolas, tá? ele está relacionando a sua conotação não só soterológica, não só soterológica como também escatológica. Tá? Um outro fator também, que dentro dessa proposta temática da salvação, nós podemos nos atentar a alguns grupos temáticos que tratam sobre esse assunto em paralelo construindo, por exemplo, um argabolso temático de cunho salvívico, que nós vamos encontrar é, de uma forma distintiva dentro da efetivação da salvação, na, no desenvolver e no discorrer da, das parábolas, como por exemplo, da semente, as parábolas do joio e do trigo, as parábolas da semente que estão lá em Marcos 4, 26 a 29. A joia e trigo que está em Mateus 13, 24 a 30 e depois do 36 a 43. O grão de mostarda que está inserido no conteúdo de Mateus 13, 31 a 32. Marcos 4, 30 a 32. Lucas 13, 18 a 19. Tá? A parábola do fermento que está em Mateus 13, 33. Lucas 13, 21 a 21 a parábola também do tesouro escondido e a parábola também da pérola. Tá? Que é a parábola do tesouro escondido que vai se encontrar é, justamente em Mateus e a parábola também da pérola que também se encontra em Mateus. É, essas parábolas têm um conjunto no sentido não só de abordar o reino presente, mas também estão aludindo a dois tempos significativos e distintos do, desse período do reino presente, que o primeiro é o cumprimento das profecias dos profetas veterotestamentários, que anunciavam sobre o tempo e o cumprimento da missão de Cristo, a, a missão soterológica de Cristo, tá? a missão salvívica de Cristo, e agora, que está no presente sendo cumprido, é, constrói um arcabouço sobre a importância e a aplicação da salvação. Então, elas primeiro vão falar sobre o tempo do cumprimento da salvação e depois da importância e aplicabilidade desta salvação. Um outro aspecto de grande significativo é quando outro grupo temático está citando, está sendo citado no parágrafo anterior, tratando sobre a fé, a justificação e que está inclusive presente a parábola do fariseu e publicano. Essa parábola, ela vai ter uma conotação de confronto religioso que vai quebrar alguns paradigmas das tradições que eles vão priorizar. Dentro desse desenvolvimento de ensino, nós vamos ter elementos do processo salvífico, como até o próprio John MacArthur vai comentar, dizendo que cada detalhe da doutrina, da justificação, é apresentada, explicitada, implicitamente, e ilustrada e afirmada, de alguma forma, dentro do conjunto dessas parábolas, tá? Também um outro sentido, que a parábola dos fariseus e, e publicanos, ela vai ser também um fator fundamentador da doutrina da justificação, também, por tra é, confrontar algumas crenças fixas, nas tradições, que é referente ao sentido é, relacionado à soterologia, ao, ao, à doutrina da salvação, né? ao desenvolvimento da ação salvífica. Então, seguindo essa perspectiva da efetivação da salvação, no âmbito da sua consolidação, nós vamos encontrar também nessa parábola, uma, um anexo, um apêndice sobre o, o, o verdadeiro aspecto e o verdadeiro sentido do discipulado, eu, o qual está presente em outras quatro parábolas que nós iremos até ver a seguir. Então as parábolas que em conjunto estão sendo tratadas, discorridas, no, no aspecto sobre até podemos é, considerar o discipulado, nós vamos encontrar elas tendo um aspecto proponente, como vamos ver nos dois alicerces, tá em Mateus capítulos é, 7, versículos 24 a 27, e também Lucas capítulo 6, versículos 47 a 49. E a própria parábola do bom samaritano, que está lá incluída no, arca, no conteúdo de Lucas 10, 25 a 37. Os trabalhadores da vinha, nós vamos ver em Mateus 20, versículos 1 a 16, a parábola sobre a providência, né? Lucas 14, 25 a 35, também vai, então, esse contexto de parábolas, desenvolver uma fundamentação sobre o discipulado, os objetivos centrais do discipulado, o sentido e a importância do discipulado dentro do arcabouço de assuntos que discorre de, nos evangelhos, a, o fator e o a, e a efetivação dos aspectos do circulado dentro dessas quatro parábolas, distintamente e dando de, seu, seu sentido distintivo em cada uma dessas parábolas. O primeiro vamos encontrar inclusive na parábola dos dois alicerces, depois destaca, onde vai ser destacada a obediência e em contraste com a desobediência, vamos fazer um paralelo aí é, dialético, um paralelo dialético entre há um confronto ideológico entre a obediência e a desobediência depois vamos trabalhar os benefícios da obediência os e os malefícios da desobediência já no na parábola do bom samaritano vai ser incluído o amor o cuidado e a atenção já em com resultado né em, em, em, no transcorrer, na continuidade, de dois aspectos propulsores, que vai ser as parábolas é, dos trabalhadores da vinha, dentro de do, do, do aspectos providenciais, como a dedicação, a disponibilidade, o compromisso, a entrega, a edificação, a persistência, que essas parábolas estarão sempre tratando, num conjunto de ações contidas sobre a dimensão do discipulado, a consolidação da salvação e a importância da vida cristã. Tá? Então tem esse sentido aplicativo a esse conjunto de parábolas. Já na divisão temática de um outro grupo de parábolas, que estão propostas umas parábolas da administração que tratam sobre a administração do dinheiro. Tá? Parábolas que tratam sobre a comunhão com Deus e a oração. Parábolas que são relacionadas a, a um aspecto até sociológico dos judeus ou Israel e também num aspecto até escatológico relacionado aos judeus, vão tratar e vão ser conduzidas dentro de uma construção, que podemos dizer, de, de alguns assuntos abordados nas parábolas do rico e insensato, o rico e o, insensato lá, Lucas do, é, o rico insensato, lá em Lucas 12, 16 a 21, o mordomo infiel, Lucas 16, 1 a 13, o rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, né, tem um sentido também objetivo pedagógico de advertir sobre os malefícios que trazem o amor à e priorização da aquisição de bens, do materialismo e capitalismo, enfocando também é, algumas questões de pertinência sobre a prioridade e acrescentada a aspectos capitalistas, né? como o dinheiro, o, o bem material e os seus benefícios e malefícios, tá? a comunhão com Deus e a oração, como a, na, eh, estão implícitas nas parábolas do amigo importuno tá? e do juiz Inico também trata esses aspectos, a parábola do amigo Importuno, inclusive sobre Donald, eh, Donald Biling, né, vai fazer o um seguinte comentário naquele seu livro Parábolas de Lucas, dizendo que, que Deus é um Deus de honra e que o homem pode ter a certeza absoluta de que suas orações sempre serão ouvidas no grupo temático da oração e comunhão com Deus ainda temos parábolas como a do juiz Inic, é, juiz importuno juiz importuno que também dona de baile vai trazer a ênfase dizendo que os fiéis devem ser persistentes na oração não apenas em relação à intervenção decisiva de Deus na história mas eles devem buscá-lo sempre que ele parecer distante e a confiança do cre dos crentes em vacilar. Tá? Então são assuntos ressaltantes dentro destas parábolas. Agora vamos transpor esse sentido temático e irmos ao encontro de um grupo temático que alcança algumas realidades religiosas e culturais de um povo, nesse caso os judeus. Nós vamos falar, como a, é, então estamos falando e iremos tratar das parábolas da Figueira estéreo, tá? lá em Lucas 13, 13, de 6 a 9. A dos dois filhos, que está em Mateus 21, 28 a 32. A dos lavradores maus, que está em Mateus 21, 33 a 46. A de Marcos, também 12, né? 1 um e 2. Tá? As bodas da grande ceia, que está em Mateus 22, 1 a 14, Lucas 14, 15 a 24, também tem um fator significativo. Nós vamos ver dentro desse desenvolvimento ainda, presente nesse conjunto, as parábolas da improdutividade da religião, fixa somente em tradições do arrependimento e comprometimento com o reino de Deus, comprometimento com o reino de Deus, a ganância e a infidelidade a importância da sinceridade e integridade. Os verdadeiros servos e escolhidos em grande parte são os rejeitados e que aceitam o convite do evangelho com alegria. Tá? O último grupo que nós iremos abordar já são a das parábolas que apontam para o futuro, que vão tratar diretamente de assuntos que ainda estão para se cumprir no âmbito escatológico, como as parábolas do tesouro escondido, na, a parábola da pérola e da rede, a parábola do servo fiel e do servo mau, tá? a parábola das dez virgens, a, do talentos, a dos talentos e as minas, tá? a parábola dos ovelhas e os bodes, que são ensinos de viés escatológico, proferidos por Jesus, que nessas parábolas tem o objetivo, primeiro, de apresentar a dimensão do reino dos céus, como é uma linguagem até muito peculiar de Mateus, tá? do evangelista Mateus em seu evangelho. E segundo, como fazer para alcançar o um lugar é, e o direito né, de participar do reino futuro, o reino eterno, o reino milenar. A vigilância, a fidelidade, a perseverança, e como são componentes de grande essencialidade para a conquista da salvação eterna, que estão dentro desse arcabouço dessas parábolas, a separação que irá ocorrer entre os fiéis e os infiéis, separando e definindo, inclusive, quem são os salvos que conquistarão a salvação eterna E os ímpios que perderão a oportunidade de serem salvos, que estão de, dentro de uma realidade dessas parábolas, que vão ressaltar uma dimensão tá? é, de grande amplitude dentro da importância e o significado das parábolas de Jesus no aspecto escatológico. Então essa era a nossa aula de hoje. Sobre também uma análise panorâmica, uma análise panorâmico e teológico sobre as parábolas de Jesus encontrada no âmbito dos evangelhos sinóticos. Agradecemos a todos. Na próxima aula nós vamos ter então a, o término do comentário sobre o Evangelho de João e vamos trazer uma nova apêndice. Tá? Agora não sobre os parábolas, mas um novo assunto que está é, relacionado a todo o desenvolvimento teológico dos, dos, dos quatro evangelhos, que também iremos acrescentar como novo conteúdo, um novo apêndice tá? a essas aulas dos evangelhos que estamos tendo às segundas-feiras. Obrigado a todos e até a próxima segunda.